Gabriel Jordan, do arroba TRD. Outubro finalmente chegou E se você me acompanha há muito tempo Você sabe, né, que outubro, os fundos coloridos E o que tudo isso representa Eu estou falando do especial de Halloween Gabriel Jordan 2020 Chegou gente, chegou o especial de Halloween Não podia faltar né gente, depois de um especial de Halloween Bafo que teve no ano passado, não podia faltar um tão icônico quanto esse ano Por isso já estamos aqui com a identidade visual exclusiva para esses vídeos de Halloween Tudo personalizado assim como sempre E óbvio que pra abrir esse especial, temos que ter uma produção icônica Óbvio que eu tô falando dela, provavelmente você também já leu o título Jessica Rabbit Gente, ícone do Halloween, eu nunca fiz uma maquiagem de Jessica Rabbit então eu já eu super queria trazer essa personagem pra esse especial. Com seus cabelos ruivos, seu vestido vermelho, sua maquiagem icônica, né, roxa e vermelha também, bafo. Vamos sentar aqui, vamos fazer essa maquiagem juntinhos. Então, se você já quiser conferir essa produção e essa transformação bafo que vai acontecer nesse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então gente, o especial de Halloween Gabriel Jordan 2020 já vai começar estreando com essa super maquiagem de Jessica Rabbit E óbvio que pra essa transformação acontecer, eu vou ter que apagar o máximo de características possível do meu rosto, incluindo as minhas sobrancelhas A gente vai passar bem rapidinho por esse passo, porque na verdade já tem um tutorial, né, bem explicadinho, bem profundo sobre como colar as suas sobrancelhas, como é que você pode fazer Então eu vou deixar aí linkado nos cards pra quem quiser conferir esse passo em específico, já que nesse vídeo a gente vai acelerar um pouquinho, né pra não ficar repetitivo pra quem já assistiu o outro vídeo, né, gente? Mas basicamente, tô limpando aqui as minhas sobrancelhas com álcool pra tirar toda a oleosidade da minha pele, né? E vou vir colando a minha sobrancelha com uma colinha bastão, tá, gente? Essa aqui que eu tô usando é da Acrylex, aquela grandona. Eu gosto bastante dela pra colar as sobrancelhas. Então, gente, tô de volta com as sobrancelhas coladas E eu tô parecendo um maluco, né? Porque eu tô com as sobrancelhas e aqui laranja E aí, pra gente cobrir toda essa palhaçada que tá aqui no nosso rosto agora Eu vou usar uma base de altíssima cobertura Que é essa aqui da Tracta Adoro ela pra fazer tanto maquiagem normal quanto maquiagem drag Vou usar na cor 04, tá certo? Gente, essa aqui é aquela base pra você apagar a sua existência E começar ela do zero, juro pra vocês Amo essa base pra fazer maquiagem artística e maquiagem drag por causa disso. Isso. E também pra fazer maquiagem casual, porque é extremamente prática. Prontinho, gente. Agora que nós estamos aquela coisa assim... Bela, né? Nossa, eu tô bonita agora <risos> Vamos fazer os destaques do rosto já, tá? Eu vou começar com esse corretivinho aqui da Fenty Beauty Que ele é bem mais claro do que o meu tom de pele Propositalmente E eu vou tentar trabalhar um pouco rápido Porque eu não selei as sobrancelhas de novo ainda E a gente precisa selar as sobrancelhas Constantemente quando elas estão coladas, tá? Você não pode deixar produto cremoso em cima delas Por muito tempo Então eu vou trabalhar com esse corretivo aqui da Fenty correndo Bom, gente, eu já vou correndo Sei lá, essas sobrancelhas Mais uma vez aqui com vocês não vou selar o restante da pele ainda, por quê? Porque eu quero trabalhar mais com contorno, tá? E assim, gente, eu vou fazer a maquiagem de Jessica Rabbit, mas eu vou fazer uma coisa não tão caricata quanto a Jessica, né? Eu quero puxar uma coisa assim um pouco humana, mas óbvio que eu vou exagerar bastante na maquiagem pra ter a cara de Jessica Rabbit, o bocão, o olhão e tal, mais áudio. Vou pegar a mesma paletinha que eu usei pra fazer a color correction e eu vou começar a fazer os meus contornos. Não se assustem com a cor nem com a quantidade de produto, porque depois depois que for esfumando, vai ficar muito mais bonito, tá? Não vai ficar assim. Confio no processo, gente. Vou contornar meu rosto, dessa vez, por cima da minha mandíbula natural, pra ficar mais fininha, né? Porque rosto de homem, geralmente, é mais quadrado, né? Então eu vou cobrir essa parte quadrada do meu rosto e deixar mais triangularzinho, igual a da Jéssica. A parte do contorno da maçã do rosto da Jéssica é bem alto, assim, no rosto dela. Então você pode vir com um pouquinho mais de base, né? Dando polimento. Não precisa puxar até aqui embaixo, senão a gente vai perder a ilusão do rostinho mais fininho, tá? Mas pode, marcando de volta... Sem problema E lembrando que o contorno em creme Ele é opcional, tá, gente? Eu faço isso só pra agilizar na hora do contorno em pó Pra não ter que construir tudo só com contorno em pó Tem uma basezinha com contorno em creme Mas você que sabe Agora que eu tô satisfeito com o mapa geral Do contorno feito no meu rosto Gente, a gente fica irreconhecível assim as sobrancelhas né? Ainda mais eu, que tipo, minha cara São as minhas sobrancelhas Mas enfim, vou vir salando o meu rosto por completo Com o pozinho Fills da Ruby Rose E eu vou selar literalmente O meu rosto por completo então vou pegar pó e jogar em todos os lugares do meu rosto Ai cara, eu tô linda, né? Amei, vamos lá, vou pegar aqui Minha paletinha de contorno Na verdade eu queria da boca rosa É, Vou pegar esse aqui da boca rosa E vou vir só trazendo um pouco de definição Mais ou menos nos lugares Que a gente foi aplicando o contorno Em creme, sabe? Pra ir intensificando e também trazendo uma transição Feita com o pó Então gente, já vou começar a desenhar As minhas sobrancelhas, né? As sobrancelhas de Jessica Rabbit Vou vir nesse laranjinha aqui, que é o mesmo corretivo Que eu usei lá no início, só pra começar a fazer um rascunho do início das minhas sobrancelhas, porque como é bem clarinho, não tem problema ser claro demais, sabe? Pra ficar no início, que depois a gente vai escurecendo a sobrancelha pro final. Lembrando que eu vou começar as minhas sobrancelhas onde as minhas naturais começam, mas eu vou subindo e eu vou deixá-las bem arqueadas, assim como as da Jéssica. Beleza, com esse rascunhozinho, sabe, bem discretinho, bem aleatório, não precisa ser nada perfeito também, porque isso aqui no final da maquiagem não vai nem aparecer, eu vou vir num tom de marrom um pouco quente e um pouco claro também. Vou usar esse aqui dessa paletinha da Ruby Rose, chamado Joy, que eu acho que vai ser perfeito. Pra mais uma vez, gente. A gente pegando levinho no começo e tal, e construindo a sobrancelha progressivamente, sabe? Vou vir agora nessa paletinha de sombras aqui da Ludurana, que na verdade eu comprei há muito tempo e eu nunca nem usei. Que basicamente é uma paletinha de tons neutros. A sobrancelha da Jessica Rabbit não é vermelha. Então acho que eu vou usar esse marronzinho aqui pra construir a porção mais externa da sobrancelha. E aí eu vou detalhando e esfumando, né? Já que a gente começou com esse aqui mais clarinho. Pronto, gente, com as novas sobrancelhas desenhadas, né, adicionei alguns fiozinhos aqui no início, até mais ou menos no meio pra dar esse... Efeitinho, desenho elas bem arqueadas, que nem a da Jessica. Se vocês prestarem atenção, aqui em cima elas estão iguaizinhas, assim, irmãs gêmeas. Aqui embaixo elas são meio tortinhas e é exatamente o que eu sempre falo pra vocês. Se preocupem em deixar elas iguais em cima e não embaixo, porque embaixo a gente sempre vem cortando com o um corretivo. O que é exatamente o que a gente vai fazer agora, né? Vou usar o corretivinho Natura Claro 20. E basicamente, gente, só vou fazer o recorte na parte inferior, seguindo mais ou menos os desenhos, só colindo mesmo e cortando bem afiado bem retinho aqui na lateral, pra dar esse efeito, assim, misteriosa, sabe, que a Jessica Rabbit tem, eu amo. Enfim, gente, com as sobrancelhas no lugar, já podemos ir para os olhos. A maquiagem dos olhos da Jessica Rabbit é uma coisa bem caricata, né, óbvio, até porque ela é um desenho, mas é uma maquiagem bem alta, bem curvada bem marcada. Em muitas produções de Halloween, as pessoas gostam de seguir essa vertente mais caricata, mais fiel ao desenho. Eu acho muito bonito também, mas hoje eu quero dar uma releitura um pouco mais real, né, pra Jessica Rabbit. Então, hoje nós vamos fazer um esfumado roxo arredondado aqui, a coisa mais linda, bem grande, enorme mesmo. Então, gatas, vamos lá. Vamos retocar esse corretivo aqui, né, da pálpebra, que já tá seco há horas, né, gente. Precisa dar um retoque pra essa sombra ficar bafo Vou vir nessa mesma paletinha que eu acabei de abrir porque eu tô curioso pra testar esse roxo aqui. Eu vou usar ele como o roxo mais escuro de hoje, mas eu vou começar só pra gente ter uma noção mais ou menos do formato. E eu vou marcando esse esfumado bem arredondado, sabe? que eu quero meu olho bem arredondado hoje. Pra gente continuar esse esfumado, eu vou vir na minha paletinha da NYX. Eu vou pegar esse rostinho aqui, vou usar ele pra marcar em volta dessa marcação circular que a gente fez. Continuando nesse mesmo esqueminha arredondado, sabe, gente? Temos um esfumadão arredondado? Temos um esfumadão arredondado. Gente, que loucura! Eu tô achando mais diferente o fato do meu olho estar esfumado arredondado, que é uma coisa que eu nunca faço, do que eu estar assim com a sobrancelha e um rosto completamente diferente. Uau, wow, né menina, pra vocês verem Os olhos de Jessica Rabbit chamou A atenção por causa que ela sempre usa Uma pálpebra luz, né, ela sempre tá aqui Com o centro dos olhos bem metálico Bem lindo, vamos marcar essa cut Tá, vou usar um pincelzinho Língua de gato pequeno e um pouquinho De base, eu ia usar corretivo, mas vou usar Essa base aqui, que ela é praticamente um corretivo Né gente, e vou marcando Bem no centro dessa maquiagem Dos olhos, antes da gente preencher Essa cut, eu quero polir As lateraisinhas dela, então eu eu vou vir num pincelzinho de sombras qualquer que eu já usei, tá? Ele não tem nenhuma sombra, tem só o restinho da sombra que eu usei inicialmente. Realmente não importa qual seja o pincel e nem precisa ter sombra nenhuma, é só pra você ir mesclando as lateraisinhas do corretivo pra não ficar muito nítido, sabe? Aquela linha. Vou vir agora nessa paletinha da Macrylan, essa cor aqui do centro, né? Pra preencher só a parte central dessa cut luz. E aí, gente, eu preenchi só no centro, né? Tá vendo que ainda tem um pouquinho de corretivo Aqui em volta que tá sem nada Eu vou usar uma outra sombrinha roxa Na verdade eu podia usar uma sombra qualquer, né Só pra esfumar aqui Mas eu quero usar essa sombra Vacation Da paletinha Ready for the Ruby Rose Que ela também é metálica Então eu vou esfumar essa metálica do centro Com essa outra metálica que eu estou aplicando agora Vou usar essa mesma sombrinha metálica Pra iluminar o ossinho da minha sobrancelha nova, né Que vai super combinar com o look e com um pincelzinho de detalhe na mesma sombra Eu vou iluminar o cantinho interno do meu olho Eu vou vir na paleta Ready For Usando essa sombrinha Night Pra aplicar na pálpebra inferior Ai, gente, desculpa Eu já usei 50 tons de rosto nessa maquiagem, né? Fazer o quê? Bom, vendo aqui na maquiagem da Jessica Não tem mais muitos elementos, assim característicos da maquiagem dela Mas algo que é icônico na maquiagem da Jessica Rabbit É o delineador preto, né, gente? Um delineadorzão Então eu vou usar a canetinha aqui Cat Eyes, da Maria Maria Makeup, pra fazer isso. Beleza, gente, delineador feito. Também apliquei um lápis de olho preto, né, pra juntar todo o look. Mas os meus cílios naturais estão bem esbranquiçadinhos, né, com excesso de produto. Então, pra resolver isso, eu vou curvar os meus cílios, aplicar máscara de cílios, cílios postiços e aí eu já volto com os olhos completos. Prontinho, gente, olhos terminados. Colei um parte de postiços depois cortei outro cílio, e colei metade em cada um aqui, só nas laterais, em cima do delineado, pra ficar com esse super efeito, assim, nas pontas. Agora, vamos dar uma retocada Nessa pele, né? Vou retocar meu contorno de novo. <risos> Auge, né, gente? Estou aqui com a paletinha Copacabana da Boca Rosa. Vamos pra blush. Vou usar o Coral 58 da Natura. Bom, hora de cobrir as sobrancelhas, né? E jogar uma bruminha no rosto. Não aplique bruma nas suas sobrancelhas coladas, porque as chances delas de descolarem ainda existem. Pra iluminador eu vou só destacar os pontos altos Do rosto, tá? Nada demais Pra isso eu vou usar o iluminador To Glow Pretty da Ruby Rose, Que ele é um iluminador bem clarinho Que puxa pro rosinha, sabe? Fica lindo Pra finalizar, a última coisa que falta nessa maquiagem É a boca. Eu vou usar um lápisinho Vermelho, tá? Só pra fazer O outline, o rascunho da boca Eu vou contornar bem pra fora da minha boca Porque outra coisa icônica Da maquiagem da Jessica Rabbit é o bocão Vermelho, né gente? Então Vou contornar ele bem grandão e vou vir preencher com um batom líquido vermelho. Esse aqui é o Blazing da Mari Maria Makeup. Então, gente, apliquei o batom e apliquei o Gloss. Estou sem camisa estou, assim... Volumosa, vamos dizer assim Foi <risos> que eu fiz um contorno aqui no meu colo, né Mais uma das características dela, né Além daquele vestidão vermelho É que ela tem os seios bem grandes, né E eu que não tenho, né, meninas Venho quê? na palestinha de contorno Pego um contorno mais escuro E venho em movimentos circulares em volta de cada um Também venho aqui na clavícula, né Pra dar aquele truque, dar aquele sombreado E fazer a ilusão Então, gente, com a maquiagem feita E a maquiagem aqui do colo também pronta Eu acho que não tem muito mais de maquiagem pra gente fazer nesse vídeo, vou lá colocar minha peruca, vou colocar meu vestido e eu acho que já já a gente volta pra finalizar esse vídeo e essa produção de Jessica Rabbit e com a fantasia completa, essa aqui é a produção de Jessica Rabbit de hoje, gente comentem aí o que vocês acharam, coloquei uma peruca ruiva um vestido brilhante e vermelho, assim como o da Jessica, né, gente uau, já tô me olhando aqui no viewfinder, parece que eu sou uma outra pessoa, né, gente também, né, depois de tanto trabalho, outra pessoa era o mínimo que eu devia aparecer, gente enfim, amei essa produção de Jessica Rabbit, né, pra abrir com tudo O especial de Halloween Gabriel Jordan 2020 Gostaria de agradecer, inclusive, né, gente Em primeiro lugar, a minha irmã, que me ensinou a usar um babyliss, né Se não estaria com essa peruca aqui lisa E a minha mãe, que fez o vestido pra mim, gente Então, se você gostou desse primeiro episódio do especial de Halloween 2020 Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal Aqui a gente fala sobre maquiagem, unhas, beleza Também de make de Halloween, né, meus amores que não pode faltar. Comentem embaixo o que, que você achou. Comenta quais serão as próximas produções que você acha que vai rolar nesse especial. Será que eu vou dar spoiler? Não sei, gente. Não sei se eu dou spoiler nos comentários ou não. Vai depender de vocês. <risos> então comentem o que, que vocês acharam de toda essa produção. Se você ainda não me segue, considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba Eu sou arroba TRD no Instagram, Twitter e TikTok. Em todas as plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza. Então, não esquece de ir lá e me seguir, com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos no fim do vídeo realmente estou procurando palavras estou procurando assunto pra não encerrar o vídeo porque estou muito bela, mas é aquele ditado né gente, botem no replay aí assistam de novo, para pros amigas pra vocês verem o tanto que eu estou bonita, com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo, eu sou Jess aquela ah, que inferno eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje, see you